E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da série Blogger E hoje eu vou estar ensinando como colocar uma imagem personalizada de cabeçalho no seu blog Ou seja, essa imagem aqui, uma imagem que é muito simples de colocar Ela fica bem legal, deixa o seu blog com um design mais profissional, ok? Esse é, aqui nada mais é do que um plano de fundo, ok? É, eu vou estar deixando uma imagem para vocês aí Uma imagem de, de cabeçalho, uma imagem transparente é para justamente deixar esse espaço aqui, ó, que tá esse plano de fundo aqui, deixar esse espaço para que essa imagem ela se encaixe perfeitamente. É, ela é uma imagem bem transparente, ela vai ó, vou colocar aqui em quer dizer, eu já baixei essa imagem vou mostrar para vocês como é que ela é. Olha aqui, ela é preta, preta, preta, preta PNG, tá? Colocar aqui, ó, vocês estão vendo ela, mas ela tá aqui, ó. Você vê aqui que ela tá aqui, ó, né? Então tá, após você colocar, fala o seu cabeçalho lá, coloca essa imagem aqui, eu vou estar tá deixando é, o, o tamanho dela em pixels aí pra vocês, né? ok? Vou salvar aqui, né? E vamos agora ao nosso blog de teste, vamos dar o um blog de teste. Vou estar tá abrindo esse novo teste TC, que eu estava tá fazendo também um teste nele, foi nele que eu fiz o teste. Tanto teste, teste, teste. Vou clicar aqui em editar pra ver aqui, ó, que já tá aqui com o cabelo... Cabeçalho preto você coloca aí, tá? Uh, deixa eu colocar em verde título e descrição, salvar. Vamos ver aqui, ele já vai estar. Tá... Olha aqui, ó. Isso aqui foi o que eu fiz, tá? Eu vou estar tá removendo aqui, para vocês poderem ver, eu tá removendo esse plano de fundo. Aqui. Pra vocês verem como é que fica. Carrega aqui. Olha só, vai ficar só esse espaço aqui que justamente é esse espaço que vai entrar a sua imagem que vai ser o seu cabeçalho. Bom, eu fiz aqui, tá, uma imagem aqui no no, no Draw, com um efeito Long Shadow. quiser aprender esse efeito aqui, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, que é um é um vídeo da série Corel Draw X6 X6 X7, onde vocês vai estar aprendendo. Eu criei uma pasta aqui com o nome Fundos em que eu separei em duas formas aqui, o fundo 1 e o fundo 2, tá? Eu vou estar tá criando aqui um fundo 3, OK? Você pode estar tá botando qualquer número aí, eu vou dar um OK. Uh, você faz faça um retângulo, tá aqui, ó. Eu vou estar tá deixando sabe o que é melhor? Eu vou estar tá deixando Não, não, melhor não. <risos> eu vou deixar as mesmo as metragens em pixels, os cálculos em pixels para vocês. Então aqui você faça um retângulo, tá? Eu vou tirar aqui o contorno para ficar bem legal. Você vem aqui, vai lá em... Vai lá no seu blog de teste. Aí você clica lá em modelo e personalizar. Vai abrir isso daqui. Você vem em plano de fundo, clica na setinha, fazer upload da imagem. Vamos selecionar aqui o fundo 3. Vamos esperar carregar. A já vai dar uma pré-visualização quando tiver carregado. Se você quiser aprender a colocar essa caixinha de curtir aqui, basta você assistir o vídeo da série Blogger, vai estar na descrição do vídeo aí de como colocar o box de curtir do Facebook. Se clicar em concluído, não dividir em blocos, rolar com a página, tá? Então vamos ver aqui o primeiro erro. O primeiro erro que você vai se deparar é que ele não, ele não vai estar alinhado de acordo aí com o seu menu ou tal coisa. Isso aí você vai mexendo de pouquinho em pouquinho, pixel por pixel aí. Para você poder saber diretamente, para você poder colocar diretamente o, uh, a, o alinhamento com o seu menu, ok? Então nós queremos colocar ele aqui em cima dessa página. Vamos supor que o menu está aqui em cima dessa página. Então, para isso, vamos apenas subir aqui o menu, ok? Vamos subir ele mais ou menos para cá. Ó. Vamos exportar colocar aqui no fundo 2 para substituir, sim. Vamos dar aqui um OK. Vamos lá no Google Chrome ou Firefox, qualquer que seja o seu. Vamos clicar novamente na setinha, fazer a upload da imagem. Por que que eu substituí o fundo 2? O, o fundo, o fundo porque se eu fosse substituir o fundo 3, ele não ia aceitar porque o que já estava aqui era o fundo 3. Então estava com o mesmo nome. Então, de vez em quando, eu resumo entre fundo 1 um e fundo 2, é para não causar confusão na cabeça da gente de, de querer saber decorar uh, o, a codificação do, dos números dos fundos. Ou seja, olha só aqui, ó, já tá prontinho aqui, ó, você pode ver que está é concluído, não dividir em blocos. Muito rápido aqui, mas o meu é muito rápido, porque eu já tinha, já tinha feito, né? Aí vai depender do seu, eu vou estar tá deixando, tô falando novamente isso, vou estar tá deixando os cálculos. A descrição do vídeo para que você possa ter uma base para você poder ajustar aí o seu sua imagem de cabeçalho. Então aqui você já vê que o limite é esse aqui ó. O limite o limite abaixo ó, do menu até aqui embaixo e o limite acima é até o fim da, da do objeto aqui em cima você pode ver. Então o espaço que eu vou ter para desenhar vai ser só esse daqui ó entre a barra do menu e o fim aqui da, da laranjada, ok? Lembrando que o alinhamento aqui esse elemento aqui do canto é na parte superior esquerda da janela, ok? Então você vê aqui que o nosso, o nosso fundo de cabeçalho aqui já está pronto, ok? Vamos retirar aqui o contorno, ó. Você vê aqui que as metragens estão todas prontas. Qualquer alteração que você quiser, quiser fazer, pode fazer. Eu, por exemplo, aqui não, não, tô, não lembro... Vou, fazer, vou colocar o nome do blog aqui Blog test, só para vocês poderem vou Ver aí a alteração Vamos exportar, tá? Fundo 1 agora Exportar sim, ok Vai vir aqui no Google Chrome uh, Vai vir aqui na setinha da imagem Fazer upload Escolher arquivo Fundo 1, abrir Simplesmente você vai aguardar Concluído Bloco não dividir em blocos Ok Agora vamos vir aqui Em avançado uh, A sua página Quando ela vir uh, de, uh, Se você escolher o mesmo Template aqui no meu A sua página pode vir em qualquer, qualquer outra cor uh, Sem ser fora do branco Tem um template aí Que a cor do fundo dela é branco então você não vai precisar alterar essa, essa daqui. Então eu mudei aqui o template para esse daqui, né? Que é o mesmo do blog do meu blog. Deixa eu abrir para vocês poderem ver. Ele está com o endereço antigo. Lembrando que o endereço do meu mudou. era www.tutorialstinobrasil.meu plugin não está prestando. Olha só e eu alterei porque estava muito grande, eu não achei as pessoas não conseguiram digitar. Eu gostava que era muito grande. Então, eu resumi para PR. Tá. Se for pelo Brasil, você não vai conseguir acessar mais. Ó, Vou colocar aqui: Brasil, ó, vai dar que o bloco foi removido. Tá. Então, é, se o seu plano de fundo aqui é cinza ou qualquer outra cor fora do branco. Não tem problema se você deixou essa parte aqui branca. É bom que você deixe essa parte branca aqui, que se você for tirar agora, ele já vai sair um pouquinho do, do dos cálculos aí que você predeterminou. determinou Então, aqui esse branco, como é que eu faço para tirar esse branco? Você só vai mudar a cor do plano de fundo aqui em, aqui em avançado, página e cor do plano de fundo. Você pode estar tá alterando e colocando qualquer cor, mas como aqui o fundo é branco? De pinta de branco aplicar ao blog vai aparecer modelo aplicado aqui e visualizar blog olha só aí. legal né o seu menu vai estar tá aqui se o seu menu for essa cor se não for você pega o código da cor quinta aqui tá ah, ah, da forma do seu menu para que não dê um não um fique esquisito ok ou também pode estar tá dando outros designs aí no seu menu né então é isso, obrigado por assistir mais a essa videoaula uh, Eu agradeço muito a vocês aí por estarem ajudando aí o nosso canal no YouTube a ah, temos também um vídeo bem legal do box de curtir do Facebook Vai estar tá, tá aqui ó Que série Blogger, como adicionar o box de curtir Já vai ter aqui a videoaula 6 aqui Que é essa daqui de como adicionar um cabeçalho personalizado no Blogger Ok, também tem a série Portal Draw X6, x 7 <risos> já estamos quase na última aula, quero fazer 10 aulas e quando eu descobrir alguma coisa mais aí eu também continu eu vou continuar, tá, eu não sei se vai terminar, tem muitos efeitos legais aí, tá, também tem as outras videoaulas aí, ó, ok, então é isso, obrigado por essa videoaula, é, veja o nosso blog, nosso blog tá bem legal também aí, e veja mais vídeos da série Blogger, da série Corel Draw e outros vídeos do canal também. Então até a próxima, obrigado por assistir. Valeu, tchau tchau pessoal.